Frei Miguel Becker, em nome da província São Francisco de Assis, quero desejar muita vida, muita alegria ao Frei José Frei, que está no início do mês, no início do mês do ano, aniversário. Então que você tenha uma longa vida e continue com essa alegria missionária por todos os lugares que você for. Um parabéns, que Deus te acompanhe com muita bênção e saúde.